No dia 13 de setembro, acontece a primeira edição do Startup on Santa Maria, promovido pela Associação Brasileira de Startups para estimular o empreendedorismo local e inicia às 8h30 da manhã no Centro de Convenções. O ingresso é gratuito. Mais informações no evento do Facebook.